Após as bandas de Bollinger terem estreitado e terem dado início à consolidação, nós esperamos por uma ruptura de uma das linhas do canal de preço, a de cima ou a de baixo, e nós fazemos uma negociação em direção da ruptura, no novo movimento de preço. Geralmente é para onde o preço irá se mover no futuro próximo. Negocie para cima quando a vela fechar acima da banda de Bollinger superior. Negocie para baixo quando a vela de cotação fechar abaixo da banda de Bollinger inferior.